Bande Guru Padadandam Bhakta Bindasamannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nithananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nangu Bande Gopi Jano Samayutam Binda Banam Manohar Pan Chakal Bevacham Atita anang pavone bhavishna vibhu namo namah mu kangkaroti vajala lang panglang hetigirim yatki patama hangbandhi parama anandamadham binda hoytu se boy piya hoy devi shatvattvai namo namah Nara Yunanamaskita Narunjaiva Narottamam Deving Saraswathing Vasam Tato Jayo Mudire Shankirtani Kishno Kathopodish Gauri Patresha Prakasa Nature rakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagodvarun Deiyam sadha paribhavang namabhisto dohum. De padam siva virinchanutam saranyam. De tha tiham ponodaba lubaba diputam. Bande maha purushate charna rabindam. Jat pa da palavanokachanda manichataya. Purna, Muraguru, Sosaguru, Saramurti, Saradhi, Kamikada, Kamikuru, Sri Krishna Chaitana, Prabunitananda, Shiad de Itagada, Hara Sri Krishna Chaitana, Prabunitananda, Shiad de Itagada, Hara Sadhihi, Gaura hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hari ram hari ram ram ram hari hari ajan lambit bhujau kanaka bodato shankirtanai kavitaro kamala hyataaksha Visham Baro Vijabaro Jogodhar Maparo Bande Jagatriya Karu Karuna Bhataru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram, Ram, Ram Hare Namamigange tabapa dupankajam Sura surair bandito de parupam Muktin chamuktin jadada sinitham Bhavanurupe Ganga taranga kalapam Gauri Nirantara Bibushi Toba Mavagam Nara Yono Priamanangamada Puharam Barano Sipurapati Bajabi Shanatham Vagi Sajusho Bodhane Lakshmi Rajasacha Baksashi Jasas Tehida Sambhi Vam Shinga Moham Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Ram Nibrita torche rupogi o manat, Babu shadat chotroguno viramat, co thomas loco gunan vada, biradjeta binapashugnat. Nibrita torche rupogi o manat, Babu shadat chotramano viramat, co thomas loco gunan vada, biradjeta binapashugnat. Goria goshipoti. Sri Sri Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, Paramahamsa Jagat Guru disse, O que você quer, o que você não quer, é preciso que seja esclarecido para você. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Saraswati Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur, Thakur Prabhupada, Thakur Bhopadu, Paramahamsa Jagat Guru disse, Precisamos esclarecer o que, o que queremos e o que não queremos. Precisa, precisamos esclarecer isso de uma maneira definitiva. Caso contrário, nós nunca vamos conseguir adorar Krishna, cantar os santos nomes, fazer Esse tipo de problema pode persistir nas nossas vidas. E essa dúvida nos leva de volta para o oceano das misérias. O que você quer? Tente pensar. Pense de uma, com, a, com o cérebro calmo, frio. Não enlouqueça. Né? Você pode decidir o que você quer. Você pode me mostrar o que você quer. O que você quer? Que você quer. Propriedades, mulheres. O que que você quer? Você está satisfeito? Você pode dizer que está satisfeito com a matéria? Você não vai poder dizer isso. Não é possível. Porque você vai colocar combustível no você fogo. Que você quer colocar ghee no fogo, gasolina no fogo. Como você no fogo. que você pode esperar que, que o fogo que se extinga? É um fogo que está queimando. Desejo, desejo, desfrute, desfrute. <tos> Purura queria obter satisfação. Por se associar com Urvashi. Mas ele descobriu que ele era o tolo número um. Quem estava desfrutando quem? Purvashi Urva estava desfrutando por Uruva ou Purvashi estava desfrutando dele? Quem desfrutava de quem? Tudo é feito de corpo material o corpo masculino, o corpo feminino cheira mal, vem um cheiro ruim de dentro do corpo. Nós somos como um, uma sacola cheia de fezes e urina. Isso é o corpo. Mas ninguém quer cortar o desejo de desfrute. Somente depois disso a vida devocional pode começar. Parece que as pessoas decidiram não deixar o desfrute ao invés de buscar Krishna. Parece que as pessoas decidem o contrário. Então, no Bhagavatam, nós encontramos esta conclusão. Através do desfrute material, você não pode se satisfazer de forma alguma, por tempo indeterminado. Talvez você esteja fazendo vida após vida. Você está desfrutando, na verdade, você está, já estava fazendo isso há muitas vidas, mas mesmo assim você não está satisfeito, você quer mais? Desfrute material, ao desfrutar da luxúria, eu não posso apagar o fogo da ilusão, o fogo de cama, cama é luxúria. Então, se você quer cama, a cama aumenta, cama em sânscrito significa luxúria. O desfrute separado de Deus, o desfrute material, o desfrute físico também. Então... O Senhor Supremo, Krishna Bhagavan, fala com Udhava para cortar Maya, para quebrar a influência dos três modos da natureza de Maya. Você precisa servir o Sadhguru, que está num nível transcendental, ele está no reino transcendental. O Guru Deva, né, o Guru dos Pés de Lótus. Está sentado na realidade transcendental, mas propositalmente para me liberar, ele vem até aqui. Pelo serviço de Sadguru Charan. A única maneira, pelo serviço de Sadguru Charan, nós podemos cortar a ilusão: todos os anartas irão embora eu vou realizar a verdade absoluta, não existe outra maneira. É por isso que o Senhor Supremo diz a Udhava. Krishna, essa expressão significa de maneira fácil, é fácil. Se você se rende ao devoto puro. Krishna está dizendo que é fácil fazer isso, mas a gente acha que é difícil. Por que que eu acho que é difícil? Uma vida atrás da outra e essa vida também está escorrendo e eu não consigo cortar maia. A gente acha que cortar maia é uma coisa difícil, não é tão difícil assim, é algo preliminário. É É jardim da infância, as crianças pequenininhas vão para o jardinzinho da infância. Cortar maia é o jardim da infância. É algo barato, o senhor diz, mas a gente fica lutando como se fosse, como se estivéssemos lutando com uma gigantesca adversidade, e no último momento antes de morrer a gente não consegue nem cortar maia, Por porque a gente não entende o tato siddhanta, a gente não entende a filosofia dos Vaishnavas, a verdade absoluta, nós continuamos pulando como macacos sem trégua, sem paz. Não é algo tão complicado assim, Krishna diz pessoalmente. Rajaguna ah, lhe dá a inspiração de controlar toda a matéria. A paixão. A paixão te inspira. Faça isso, faça aquilo. Ah, colabore. Participe. Com Rajas. Nós de derrotamos Tamas, porque Tamas, a ignorância, é não fazer nada, agir de maneira errada. Mas Rajas, a paixão, deve ser de derrotada com Sattvaguna, com a bondade. Mas essa bondade material também é limitada e ela precisa ser destruída, derrotada, pela bondade transcendental. Na vida espiritual, a bondade, a caridade, ela não é necessária. Hum? Nós temos que alcançar um estágio mais elevado, Shuddha Sattva. Ou seja, a Sattva Guna, a modalidade da bondade totalmente purificada, que já não se envolve com a matéria. Servindo o Sadguru, isso acontece facilmente, o que não é possível. Qualquer tipo de esforço que você faz seria inútil, mas se você serve o Vaishnava puro, aí sim você consegue cortar a ilusão, pelo teu esforço pessoal é impossível. Mas, o Sadguru, o Vaishnava puro, se eu não consigo ver esse objeto, se eu não consigo ver, se eu não consigo sentir, se eu não consigo realizar uh, como servir o Vaishnava puro, mesmo ouvindo sobre isso, hum? nós temos que entender o quê? Que Guru Deva está numa realidade transcendental e existe um degrau gigantesco, o, de, o degrau de Maya. Meu Guru está vindo, ele está descendo na minha direção. O Guru dos Pés de Lótus desce para me ajudar. Mas existe uma, um degrau incomensurável, porque ele não é material, ele é a Prácrita. O Guru é a Prácrita. Então com esse é, humor material, com esse sentimento material, eu não posso vê-lo. Eu vejo ele, ah eu acho eu vejo se ele é alto, se ele é baixo, se ele está velho, se ele não está. Ele está ali sentando, eu estou vendo ele. O que você está dizendo? Que eu não vejo ele? Eu estou vendo. Olha o meu Guru ali. Isso não é visão. Isso não é darshana. Isso não é guru darshana. Com os olhos materiais, nós podemos ver o que: fezes, urinas, o corpo masculino, o corpo feminino. Isso a gente enxerga. Mas com esses olhos materiais você não consegue ver. Você tem que se preparar para enxergar o Vaishnava. Você precisa se preparar para amadurecer seus olhos espirituais. Somente assim você pode ver o Vaishnava. Caso contrário, você não pode ver o Vaishnava puro. Essa é a misericórdia sem causa do Vaishnava puro. Eu não posso ver, eu não posso realizar nada. E o Guru vai dizer, ok, então sente-se aqui e ouça o meu Harikata. Cante os santos nomes. Comece a fazer Seva aos poucos. De propósito, o Guru lhe dá serviço. Ele sabe que você não sabe fazer serviço. Mas você começa a praticar, praticar. E enquanto você pratica fazer Seva, enquanto você pratica os santos nomes, você começa a purificar seu olhar. Seus olhos espirituais amadurecem. E aí você vai enxergar. Não no começo. Você vai... Obter olhos amadurecidos, olhos uh, adultos espiritualmente. Ao fazer seva, ao cantar os santos nomes. O Senhor Supremo pronuncia este verso. Você vai enxergar o que é mais sutil, o que não é possível ver com os olhos materiais. Mas continue ouvindo o Harikata e você vai se tornar capaz. Escute o Harikata. Isso vai te dar toda a capacidade de enxergar. A capacidade plena chegará até você. Continue escutando o Harikata com atenção, diz Udhava. Udhava, ele diz, de acordo com o sentimento, de acordo com a tenacidade, com a constância, com o desejo de ouvir o Harikata mais puro, quanto desejo, quanto apego você tem ao Harikata. De acordo com a proporção do seu apego, da sua atenção, você vai desenvolver um olhar sutil, um olhar espiritual, um darshan perfeito. Mas quando? Quando eu me estabeleço no Harikata e no Harikirtana, os olhos se abrem completamente. Eu posso enxergar quem é verdadeiramente o Guru Pada Padma. Eu posso ver Prabhupada Bhakti Nodat eu posso ver o Dama Sagrado. Tudo é visível. É por isso que esse verso começa uh, dizendo este, este, este, este ponto. O que, que significa esse início? Você tem que sentir sede. Quando você sente sede, você bebe água, não é? Mas essa sede, essa sede de desfrutar a matéria, ela nunca tem fim. Você não poderia beber água, agora eu vou beber água, tanta água que eu não vou precisar de mais água. Hum? Mas essa sede, essa sede contaminada, essa sede material, ou seja, o desejo de desfrutar da matéria, ele não tem fim, é como a sede que a gente tem pela água, ele continua sem parar. Continuamente ele vai adiante. Através do Guru Seva. Prabhupada, somente através do Guru Seva você vai cortar essa sede material. Prabhupada Bhaksidanta disse, muitas vezes, se você desenvolve, se você recebe a misericórdia do, do Vaishnava puro, do Paramahamsa, Saiba que essa misericórdia vem de Krishna. Se eu, se eu recebo misericórdia do Guru, completa misericórdia do Guru, você está recebendo misericórdia de Krishna. O Guru vai abençoar você, ele vai dizer, ó oh, meu filho, eu abençoo você porque você não quer nada material. E Neste caso, nós podemos ter certeza de que é a misericórdia do Senhor Supremo. <tos> porque a misericórdia do Senhor Supremo vem através do Guru Vaishnava do Vaishnava dos pés de lótus de todo o parampara e é por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse deve haver uma decisão é, certeira você precisa sentar decidir o que você realmente precisa e o que você não precisa mais o que é necessário para você você precisa fazer uma decisão derradeira caso contrário a vida devocional, o Haribhajana, o canto dos santos nomes, não vai começar. E eu não posso fingir para vocês, mentir para vocês, dizer que isso está acontecendo. É, se você não decide, vai ser como adorar Krishna, mas não vai ser a adoração perfeita. É como o Namabhasa, como cantar os santos nomes cometendo ofensa ou a, a sombra dos santos nomes. Não serão ainda os santos nomes puros. Lembre-se do caso de Devahuti, lembre-se de Devahuti a filha de Manu, ela é Manuputri. a filha Putra é filho, Putri é filha, ela queria desfrutar, ela queria alcançar um ponto de saturação do desfrute material, ela queria alcançar o ponto de saturação do desfrute material, chegar ao máximo do desfrute. Mas ela falhou. No final, ela não chegou a esse ponto. Kardam Rishi, por conta do seu poder iógico, Yog Vibhuti, então Kardam Rishi, ele vai manifestar Incontáveis itens de desfrute material que não estão nem à disposição nos planetas celestiais. Está escrito isso no Bhagavatam. Ah, então, para sua filha, esse grande é, yogi manifesta é, objetos e coisas de, que, que é, causam um desfrute material incomensurável. Por favor, minha filha, ele diz, minha querida, ah, Kardamrishi vai dizer para ela, e ele era um assético, ele fazia austeridades e penâncias, então ele estava com o um corpo muito magrinho, escurecido, ela era filha de um rei, ela era filha de, de Manu, ah não, ela acho que, espera um pouquinho, talvez eu tenha cometido um erro, ela é filha de Manu, e acho que ela está... E lhe dá uma bênção para ela. E ele diz, eu sei que você tem um desejo. Ela não é filha de Kardama, Perdão. Você queria... Você ainda tem um desejo de desfrutar. E você queria receber algo. E você veio me servir. Então eu vou lhe abençoar. Se prepare, ele diz para ela. Prepare-se, você ainda quer desfrutar e você veio me servir com esse desfrute ainda no coração. Então prepare-se, tome um banho neste lago. E você vai subir naquela vimana, naquela nave. Era uma carruagem que voava, como um drone gigantesco, e ela vai tomar banho, e ela vai tomar banho, e quando ela ela entra nesse lago, aparecem é, apsaras, aparecem semideusas que vão servi-la, e ela será totalmente purificada, porque ela estava fazendo austeridade com Urishi, então ela estava completamente suja e coberta de poeira com o cabelo todo embaraçado, e eles vão, elas vão purificá-la e transformá-la. O corpo dela vai ficar perfeito. E ela vai subir em cima dessa vímana, né, desse avião, e Kardam vai dar para ela todos os desfrutos possíveis e imagináveis. O avião voa em todos os lugares sobre o mundo material. E ela desfruta de toda a terra. Um desfrute que não tinha fim por tempo ilimitado ela desfruta e depois disso Devahuti ela volta e ela realiza para me fazer entender ela conseguiu compreender que para que ela pudesse entender que o desfrute material Kardama era seu esposo perdoem ele me deu todo essa, esse desfrute e ele quis me, me, me, me trapacear para eu entender que o desfrute material não é nada, que é algo sujo, temporário, então Devahuti depois de todo esse desfrute ela realiza e ela não queria mais desfrutar nada. Ela falou, não, eu não quero tudo isso, chega disto, eu estou cheia. O desfrute material não, não tem graça, não tem sentido, eu quero jogar tudo isso fora, ela diz para ele. Ela é a filha de, uh, uh, ma, do Manu e uh, se casa com Kardamarish. Ela diz, eu quis uh, receber todos os, itin, os itens de desfrute para cada um dos meus sentidos. Cada um dos meus sentidos estavam pedindo algo, os olhos queriam coisas lindas para ver. É. As, os meus ouvidos queriam ouvir músicas maravilhosas, todos os sentidos, o meu paladar queria a, sabores fantásticos e eu quis dar a eles tudo o que eles desejavam, mas mesmo hoje eles não foram misericordiosos comigo, esses objetos não me deram nenhuma misericórdia eu dei para os meus sentidos tudo o que eles pediram e eu pensei que os meus sentidos fossem me, me abençoar mas meus sentidos não têm misericórdia de mim eles continuam uh, sem me dar nenhuma, nenhuma paz nenhuma misericórdia eu nunca senti um ponto de saturação eu continuo desejando coisas materiais então eu vou renunciar a tudo isso, ela diz e Kardamarish chora ela chora ela chora diante do marido ah, ela chora diante do filho. Kapila de. Krishna encarna como filho deles, né? E ela diz: Eu estou farta de tudo isso, eu pensei que essa fosse a solução da minha insatisfação interna. Mas não é. Ela fala para Kapila: Kapila é o filho deles, que é uma encarnação de Krishna. Hum. Ela tinha sede, ela diz, eu tinha sede de desfrute material e agora eu me encontro novamente no oceano da miséria, porque isso não me trouxe paz, não me trouxe nenhuma satisfação. O desfrute material não traz nada e agora eu estou na ignorância, estou encoberta por toda essa matéria. O que fazer? Ela chora. E ela pede a ajuda de seu próprio filho. Kapila Ji Maharaj Bhagavan. É uma encarnação de Krishna. Está no Bhagava também esse passatempo. E Devahuti não fala agora, você é meu filho. Devahuti diz, você é meu filho. Ela não fala mais isso. Agora ela chama ele de Bhagavan. Bhuman, Bhuman ela diz. Bhuma Purush, Bhuma Purusha. Bhuma Purusha. Bhuma Purusha. Ananta Dev. O controlador original. Ela chama o filho dessa maneira, pois ela realiza que ele é Krishna. Ela diz, e nós devemos entender que não existe possibilidade de satisfação para a vida através do desfrute material, na verdade em toda a nossa vida, nós somos como estudantes, do momento em que nascemos até a morte nós somos alunos, nós estamos aprendendo algo, Bhaktinoda Thakur disse que nossa vida inteira minuto após minuto é a vida de um estudante, de um aluno. Nós estamos aprendendo sem parar, ininterruptamente, e o que falar do Universo Transcendental? No Universo Transcendental, Shabda Brahma, o conhecimento eterno é infinito. Como eu posso digerir, como eu posso abraçar o infinito? Sim, é possível. Pela misericórdia do Sadguru, do Vaishnava puro. Do verdadeiro Sadguru. Sadguru. Why, o que não é possível pela misericórdia do Guru dos Pés de Lótus, do verdadeiro sábio? Não há nada uh, uh, impossível para, na, no caminho do Haribajana, da adoração a Krishna, se eu recebo a misericórdia do Vaishnava puro. Eu estava pensando em como Sri Krishna tomou, decidiu retirar os seus companheiros eternos do mundo material. Ele precisava de uma desculpa material, de um motivo na matéria, então de um detonador para os eventos como se diria em na construção narrativa. Né? Então todos os munis e irish, rishis da Índia, eles chegam até Dwaraka. Perdão. Então os rishis todos vão a Dwaraka e todos os filhos... Eles se aproximam dos rishis por um arranjo de Yogamaya. Eles nunca tinham um caçoado dos santos antes. Então, por um arranjo de Yogamaya, os meninos da dinastia dos Yadavas, né? que estão ao redor de Krishna, eles vão cometer esse erro, da mesma maneira que Parikshit Maharaj vai comentar, na minha vida inteira eu jamais faltei ao respeito por um sado, por um guru, por um Vaishnava. Ele quis, ele pegou o corpo morto de uma cobra e colocou no pescoço de um rishi. Como que ele fez isso? Como é possível que eu tenha feito isso? Parashit Maharaj pessoalmente, né? ele vai buscar água uma vez na casa de um rishi, está no Bhagavatam. nisso, e o rishi não responde porque o rishi está meditando em samadhi, e ele pega uma cobra morta que estava no chão para acordar o sado e colocar, ele coloca no ombro do sado. e assim ele é amaldiçoado a ser picado por uma cobra alada, hum? então por que que acontece isso? Ele jamais faltou ao respeito com os sadhus, Maharaj está dizendo. Hum? Então ele só errou, ele só cometeu esse, esse erro, essa ofensa contra o um sado, porque Krishna desejou que isso acontecesse. E ao mesmo tempo ele diz, se eu cometi uma parada pelo desejo de Krishna, eu preciso ser punido pelo desejo de Krishna. Precisa haver algo que purifique a ofensa. Quando nós cometemos uma ofensa, nós precisamos, precisamos balancear isso. Então ele diz, se o senhor puder me punir, então isso será muito bom para mim, ele diz. Então, no meio tempo, um menino vem e informa o rei, ó oh Maharaj, o filho deste Muni amaldiçoou você. Ele, viu, ele entendeu que você colocou essa cobra no ombro do pai dele. Ele lhe deu uma maldição, ele disse que você vai a, a, a abandonar seu corpo em sete dias pela picada de uma cobra alada. E Parishit Maharaj fica feliz, ele fala agora eu vou realizar Deus, eu vou conseguir pagar esta ofensa que eu fiz ao Brahmana, ele não pensa no corpo, vocês estão sempre pensando no corpo, mas os grandes sábios não pensam no corpo, é algo que vai além do cálculo material, ele fica feliz ao saber que vai morrer. Como é possível? Porque ele pensa na sua própria alma, ele não pensa no corpo, ele fala minha alma, vai receber uma bênção para purificar esse erro, para ir isso, até Krishna. Isso é bom, ele diz. É por isso que dizemos no Bhagavatam que Parikshit Maharaj é, é um Mahabhagavata. É um devoto ah, puríssimo. É um, é um Mahabhagavata. Ele é um Mahabhagavata. Ele é comparado com as abelhas que fazem mal, mel. Parakshit Maharaj é comparado com as abelhas que fazem o mel. Por que com a abelha? Porque a abelha, ela senta na flor, ela voa, captura o mel e se vai. Mas nas flores existem venenos nas flores. Você não sabia disso? No pólen da flor existem pontos que podem ser, que podem ter veneno. Outros insetos vão ali e comem aquele veneno, enquanto a abelha só pega o pólen. Um dia nós vamos explicar isso. Propada Bhaktisiddhanta explicou este ponto. Shambhava um dia vai falar sobre esse específico ponto. Ele disse. Então, por diferentes flores elas coletam, em diferentes flores elas coletam o mel, a matéria prima do mel. Então, parikshit então, maharaj, Parikshita é comparado com, com as abelhas. E as abelhas coletam coisas boas. Mas podem haver flores venenosas, mas as abelhas não são atingidas por isso. Elas sabem recolher somente o pólen. E se eu falar para você, você consegue fazer mel. Eu vou lhe dar para você, olha, uma montanha de flores e eu vou te dar um moedor. Você consegue extrair uma gota de mel das flores? Você consegue? Quanta tecnologia você tem? Você agora, hoje em dia, tem tecnologias avançadas? Então, vamos lá. Use as tecnologias e me dê mel. Por quê? Porque só as abelhas podem fazer isso. Assim como só os Vaishnavas puros podem coletar o mel dos diferentes textos, dos Shastras e trazer o mel do Harikata para você explicar para você o conhecimento transcendental eles coletam as informações para sua sobrevivência para sua sobrevivência eterna para que você sobreviva as garras de Maya, a pressão que Maya faz sobre você então Parikshit Maharaj é comparado com uma abelha que produz mel porque Kali Maharaj é muito perigoso Kali Maharaj não vai permitir que você sobreviva é a, o complô que ele faz, o plano de Kali Maharaj ele quer estraçalhar você não existiriam problemas, mas ele cria problemas a era de Kali é assim Kali não pode permitir que você faça Haribhajana. Prabhupada queria arranjar um ashram para Matajis. Prabhupada Bhaktisiddhanta queria fazer um ashram dedicado às Matajis. Mas depois de um certo tempo, Prabhupada colocou a mão na cabeça e falou: Meu Deus, Kali é tão forte que ele não pode permitir que esse ashram seja realizado, e ele parou. Aqui existe um ashram do lado de lá, um sado arranjou, mas elas brigam o tempo todo. Muita política está acontecendo lá dentro e muita briga. Kali não permite que as pessoas consigam fazer Haribhajana. Kali não pode influenciar você, porém... Se você for completamente renunciado, for rendido, entregue aos pés de lótus do Guru Vaishnava, aí ele não vai poder uh, uh, capturar você e você vai sobreviver. Então Kali Maharaj é muito perigoso. Em Kali Kal, no tempo de Kali, em Kali Yuga, na era de Kali, uh, sobreviver, alcançar o conhecimento espiritual é muito, é muito difícil, mas existe uma qualidade, existe uma única Vantagem. Você não deve eh, fazer Você austeridades deve sacrifício. ou sacrifícios de fogo. Você não precisa fazer meditação, fazer yagya, somente com a ajuda dos santos nomes, do Harinama. Essa é a facilidade, essa é a, a facilidade a vantagem que você pode receber em Kali mas nós não estamos querendo tomar a vantagem dessa oportunidade dourada. Nós não queremos cantar os santos nomes. Nós sabemos que ele é perigoso, mas mesmo assim, a, o canto dos santos nomes é uma bênção que pode nos ajudar. Somente cantando os santos nomes, somente com essa bênção você pode sair da ilusão material. Como diz este mantra, você pode se liberar através dos santos nomes. Todas as escrituras chegarão até o seu coração através dos santos nomes, ouvindo Harikata, facilmente. E dessa maneira você vai atravessar o universo material. Nenhum problema será capaz de prender você, de frear você. Mas quem vai me obedecer, diz Shambhava. Quem quer me obedecer? Quem quer seguir o que eu estou dizendo? Quem quer acreditar no que eu estou dizendo? Ponto de interrogação, diz Maharaj, Shambhava. Então, Bhagavan, Bhagavan Sri Krishna decidiu retirar todos os seus companheiros eternos e ele precisava de uma causa para que isso acontecesse. Ele falou, traga que venham todos os sábios e que as crianças uh, da dinastia Yadava brinquem com os sábios. E nós já explicamos que isso jamais aconteceria. Algumas pessoas vão dizer que Parikshit Maharaj foi influenciado por Kali, que foi Kali... Isso precisa ser corrigido, talvez eu tenha pronunciado isso em algum Harikata, parênteses, porque eu ouvi essa explicação. Mas não é a coroa dourada de Kali, de Parikshit, que por conta do ouro, onde Kali está presente, a mente de Parikshit é influenciada. Não é assim. Por quê? Porque há um encontro entre Kali Maharaj e Parikshit. Kali Maharaj estava espancando uma vaca e Parikshit chega até ele uh, uh, e fala, o que você está fazendo? Você vai ser banido, diz Parikshit Maharaj, que era imperador do mundo material. E Kali diz, mas eu não tenho lugar para ir, me dê algum lugar para ir então. E ele diz, você pode ficar no ouro, você pode ficar onde tem trapaça, onde tem álcool eu não posso eu não posso ficar sem lugar nenhum por favor me dê refúgio em algum lugar ele se ajoelha aos pés de Parikshit Maharaj e Parikshit Maharaj dá para ele esses lugares, o lugar da trapaça da luxúria ele diz, Kali diz, me dê algum lugar eu não posso ficar só aqui onde eu estou, me dê alguns lugares para eu, eu, eu me esconder, para eu tomar refúgio porque Kali é muito esperto ele se ajoelha aos pés de Parikshit Maharaj e pede refúgio. This então, Parikshit dá so, para ele broca, esses broca, lugares, now, a carne, now, né? a alimentação com a carne, tudo que estiver contaminado. But, então, com a ajuda, com a benção de, de Kali and Maharaj, uh, Parikshit oh, Maharaj controlava now, a Kali okay, dessa but, maneira, but, mas agora Parikshit Maharaj se so, foi. Now, e agora, a única coisa que pode controlar Kali é cantar os santos nomes. Não deseje nada, não existe amor no mundo material, eles vão trapacear você, você vai descobrir isso um dia. Isso aqui é um oceano de misérias. É um problema tremendo. Em Kali Yuga, Kali Kal, o tempo de Kali, Kali é tempo. Nós não temos que ficar querendo com outras coisas. É só sentar e cantar Hare Krishna. Nada mais fácil do que isso. Não precisa de nada, de dinheiro, de nada. A gente só vai cantar. E eu vou alcançar o sucesso espiritual mais fácil do que isso. E mesmo assim você não quer fazer? Você quer pular dentro do fogo. Você quer pular dentro do fogo. Você quer pular dentro do fogo. E quem vai ficar, ser responsável por esse seu desejo? De quem vai ser a culpa? Quem vai pagar esse karma? Então, muito bem, Krishna vai retirar a, a sua corte e os munis e os rishis vão, vão amaldiçoar as crianças. A, essa, essa, essa senhora vai receber, vai, vai ter um filho menino ou menina, mas eles sabem que é samba O Guru Vaishnava tem três olhos, eles olham para você e entende o que acontece na sua mente. Quando, como, porque eles enxergam. E eles vão amaldiçoar os meninos. Eu vou dizer, essa moça, então ela vai dar a luz a uma clava de ferro. Milagre o que é? Quando eles falam isso, ela vai dar. Imediatamente, quando os rishis pronunciam, ela vai dar a luz a uma clava de ferro. Imediatamente, Samba vê que tem uma clava de ferro na barriga dele apoiada na barriga dele você não consegue entender o Siddhanta, a filosofia por quê? quando alguém está estabelecido no Bajana quando ele pronuncia algo aquilo se torna verdade claramente eu gostaria de explicar através do Vedanta o objeto que eu indico pela voz, aquilo que eu indico, a minha, a minha fala, aponta para algo, né? Eu pronuncio uma palavra e aquela palavra indica um objeto. Então, quando os sábios pronunciam algo, o objeto imediatamente se manifesta. Como o sado que caiu. No buraco, ele diz, ah, Krishna, e Krishna se manifesta. Ah, Vrindavana, e Vrindavana está ali. Se você diz, água, água, água, água, para você, isso é um som material, a água não se manifesta, entende? Você pode gritar para a água, mas a água não se manifesta para você. Porque você está preso em maia. Mas quando o sábio pronuncia uma palavra, aquela palavra se manifesta. No mundo transcendental, o objeto que eu pronuncio, o som que eu pronuncio é idêntico ao objeto que se manifesta imediatamente. Não tem diferença no mundo transcendental entre som e coisa e fenômeno. Quando Parikshita Maharaj diz Hare Krishna, Radha e Govinda estão presentes, mas quando você pronuncia Radha Krishna, Radha Krishna não estão presentes. Por quê? Muito bem. Tente entender que naquela época, os rishis eram tão poderosos, os brahmanes naquela época eram poderosíssimos. Se eles amaldiçoassem alguém, imediatamente aquilo aconteceria na sua vida. Naquela época, se um brahman e um vaishnava amaldiçoasse você, imediatamente a, a, a maldição se manifestava. E se tornava verdade na sua vida, imediatamente. Mas hoje em dia não existe mais esse, essa capacidade. Algum guru e algum vashnava pode ter esse, esse poder, mas as pessoas comuns não têm mais, né? Muito bem, então essa clava de ferro, né? samba estava segurando o pano da barriga, né? Então quando ele vê, ele está segurando uma clava. E o parlamento de Krishna, quando fica sabendo disso, eles decidem que eles vão ali na beira do rio, na beira do oceano, e vão esfregar essa, essa, essa clava numa pedra. Até o último momento, sobra só um resíduo. Eles dizem que você, a pessoa tem que esfregar aquilo até o final, né? até ela ser totalmente dissolvida transformar-se em pó, em líquido, o que quer que seja. Com a água ali, ele ia virar água, né? ele ia virar um líquido. O pó ia se dissolver na água do oceano. E sobrou um pedacinho minúsculo na mão desse homem que foi pago para esfregar isso. Ele falou, ah, esse pedacinho, ele jogou no mar. E um peixe um veio e engoliu ele. Esse pedacinho. E o um peixe foi pescado. E o pescador foi vender aquele peixe. E ele foi limpar o peixe, tirar as tripas do peixe. E ele descobriu aquele pedaço de ferro. Ele falou, isso aqui não dá para usar. E um caçador falou, você não vai usar esse pedaço de ferro aí? Ele viu aquilo na banca do pescador. Eu te dou uma moedinha, você me dá? Ele coletou e começou a a esfregar aquele pedaço de ferro e se tornou a ponta de uma a, a, a, flecha. Então esse caçador chamado Jara, Jara ele sai pela floresta e de, longe, de longa distância ele vê o pé de Krishna que estava deitado com a perna cruzada. Hã? Uh, o pé de Krishna é gigantesco. Uh, na, na era de treta, os seres humanos eram maiores, não né? Nós fomos diminuindo com o tempo. Com o passar da entropia, os corpos materiais se tornam -se menores. Então, nesse, nesse quarto, você não, nesse, nesse apartamento, você não conseguiria acomodar um homem de Satyayuga. Vocês não conseguem acreditar se um homem de Satyayuga não poderia entrar aqui, isso aqui é muito pequeno para eles. Isso inclusive é provado pela ciência, os átomos diminuem com o tempo, o tamanho do átomo diminui. Eles eram gigantescos, para nós eles seriam como gigantes. Teriam um, um portão teria 100 pés de altura, aí sim eles poderiam entrar. As árvores eram maiores, era tudo gigantesco. Está explicado isso no Bhagavatam a criação ela vai diminuindo, ela vai involuindo. É a lei da entropia. Então ele viu de longe os pés de lótus de Krishna e achou que era um pássaro. E aquele, aquela flecha caminha numa linha reta e penetra os pés de lótus de Krishna e ali o pé dele sangra. Maharaj está dizendo e vai explicar algo que aconteceu antes. Uddhava está procurando Krishna. Eu já disse que Balarama, quando vê que estão todos brigando, hum. Maharaj contou ontem, não? Que todos os membros da dinastia Bebem um líquido que os deixa alterados e eles brigam com os outros. E Balarama se, se torna indiferente diante daquela cena, porque afinal é uma cena é teatral. E Balarama sabe, ele vai e deita na água e a se manifesta embaixo dele e ele desaparece. E Yudhava começa a procurar Krishna, ele fica preocupado. Então, como o Udhava era muito unido com Krishna, eles eram praticamente uh, não diferentes, né? eles eram não diferentes, então o Udava começa a procurar onde ele está. E o enlouquece procurando Krishna, onde está o meu Prabhu, onde está o meu Senhor? Onde está o Senhor Supremo? Ele fala, olha, ele está lá. Ele está embaixo de uma árvore de pipal. E ele está, manifestou os quatro braços e ele é como um yogi, né? Claro que o Senhor é um yogi, ele é o maha ele é o maior de todos os yogis. Então ele estava em contemplação. Bhagavan. Mahayogi Bhagavan. O Senhor Bhagavan Supremo é o maior de todos os yogis. E ele estava ali como se nada tivesse acontecido. E ele estava deitado, meditando, em, dormindo em Nidra, né? como uma meditação que é entre o sonho e a. E, a, e o yoga e a meditação. E ele fala, onde você estava? Chega a Udhava. Fala, os Yadavas estão indo embora, eles estão todos abandonando o corpo. Maharaj vai explicar melhor isso em outro momento, como é que eles desaparecem. E agora Krishna vai responder para a Udhava. Ele se senta e não diz nada. O Udhava está chorando. O que está acontecendo? Ele está chorando pesadamente. Parece, ele diz ao Senhor, ó Prabhu, que você vai, vai terminar, você vai retirar o a a seu passatempo, a sua lila daqui. Se eu não estou errado, a sua lila vai acabar agora. Se eu não estou errado, eu diria com certeza que você vai abandonar o mundo material. Por favor, não me deixe aqui. Eu não posso ficar sozinho. Eu vou morrer imediatamente se você me deixar aqui. Eu não posso viver sem você. Por favor. Eu estou percebendo que você vai abandonar o mundo material. E Krishna olha para Udhava e diz, Meu querido Udhava, Meu querido Udhava, Você vai precisar ficar aqui. Não, eu não vou ficar aqui. Sem você eu não posso ficar aqui. Você vai precisar ficar, porque você merece. Você disse que queria ser meu servo, não é? Você era meu sevaka. Você dizia que você estava me servindo. Então, por isso, você vai receber este serviço. Sevaka significa que você tem que levar a ordem do seu mestre, não é? Enquanto existir uma concepção incompleta sobre o serviço, você acha que o seva, o seva cozinha, lava para o guru, lava roupa? Ah, esse é seva. Essa, porém, é uma concepção incompleta. O que significa seva? Alguém pode estar tentando servir. Uma pessoa que não está totalmente inclinada a servir. A gente poderia dar exemplo de centenas de milhares de pessoas que não estão, não estão rendidas, mas estão cozinhando para o Guru. Nós colocam o microfone no Guru, para o Guru falar, mas acabam caindo. Eles estão fazendo serviço íntimo no quarto do Vaishnava e, mesmo assim, eles caem. Por quê? Porque eles queriam receber uma vantagem, como uma prostituta. A prostituta vende o corpo para receber dinheiro, não é? Essa é a maneira que você quer fazer Guru Seva. Em, em, em, em retorno, você quer alguma coisa. Eu dei serviço a esse Guru. Então eu preciso receber alguma benção? Eu vou virar um guru um dia? Eu vou ser muito elevado? Se esse é o caso, então essa pessoa cai. Porque o acharya não pode ser votado. O mundo inteiro pode ficar contra o verdadeiro sábio. O mundo inteiro pode ficar contra um acharya verdadeiro. O acharya. Uh, ele pode ser alguém até que, não está, que, que ninguém sabe que ele é um Acharya. Mas ele pode estar, se ele está falando a verdade absoluta, o senhor Acharya Supremo fez dele um Acharya. Acharya significa aquele que estabelece o Siddhanta Vichar, aquele que checa os erros da sociedade. Não significa que ele é alguém que coleta milhões de dólares e põe no bolso põe no banco. Isso não é um Acharya. O sintoma de um achara, o dever do achara é manter o siddhanta e ele chora pela sampradaya. E quem está chorando pela sampradaya hoje em dia? Me mostra alguém que esteja chorando, preocupado com a sociedade devocional. Eles estão querendo destruir a nossa sampradaya, para coletar um pouco de pratista, um pouco de importância nos olhos do público, nos olhos da sociedade devocional. Eles estão vendendo conhecimento. Por um pouquinho de fama, por fama, eles estão vendendo o conhecimento espiritual, eles estão vendendo as bibliotecas sagradas. Era melhor que eles comessem urina e fezes. Ao invés de comer prachada, eles deveriam comer a própria urina e as fezes. É fácil de arranjar. Eles deviam colocar isso num pote e comer porque é isso que eles estão recebendo por um, por um pouquinho de fama. Eles querem vender tudo, eles querem me trapacear. Isso é a posição de um acharya. Eles podem enganar o mundo inteiro, mas eles não podem me enganar. Eu estou protegido por Prabhupada Bhakti Estou protegido pelo Guru Pada Padma. Você não pode me enganar tão facilmente. Então, dessa maneira, nós temos uma ideia incompleta sobre a submissão, enquanto tivermos no nosso coração, essa ideia imperfeita sobre a rendição, sobre o significado de servir, um servo sevaka não significa alguém que lava, limpa, dobra roupa, sim, pode ser seva, mas pode não ser seva, depende do seu coração. É um, é um termo signific... científico, pode ser serviço, mas externamente você não pode calcular quem está servindo ou não, porque depende da, do, do coração, da rendição verdadeira efetiva. Ah, o verdadeiro significado de seva é uma palavra só. Qual é o, de, o dever do serviço? Carregar a ordem do mestre. Esse é o serviço número um. Se o mestre dá uma ordem, a gente tem que obedecer. É uma explicação científica de serviço. Se você recebe uma ordem, você tem que obedecer. É isso que é o Seva. E com essa, com essa palavra, existem infinitos significados escondidos. Todo Siddhanta está contido nesse fato se nós servimos de maneira imperfeita, se nós tivermos uma concepção incompleta do serviço. Eu posso dizer, pra, se eu te der uma ordem, fique aqui, você tem que ficar aqui a ordem que eu te der você tem que obedecer se eu decidir que você vai ficar aqui para representar para me representar como acharya, ele vai dizer para ova para olhando um discípulo você olha para ele e você já sabe se ele é uma ti Vamana Goswami Maharaj vai representar Seu Guru. O verdadeiro Seva que é aquele que fica e representa Seu Guru. Maharaj está explicando que Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj representava Prabhupada, que Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj representava Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, porque eles vão dizer a mesma coisa e vão realizar as mesmas coisas e a realização dessa filosofia eles recebem através do Guru Seva. Não é uma questão de memorizar os, os, os versos e o Siddhanta. Bhakti Raksak Goswami Maharaj não ficava memorizando e falar, decorar e falar. A realização de Bhakti Raksak Goswami Maharaj vinha do seu serviço ao Guru, do Guru Seva. Eles deram a vida e a alma, tudo pelo Guru. Mas o que, que eu dou para o meu Guru? O que, que eu dei para o meu Prabhupada? O que eu dei para minha Sampradaya? Essa é a coisa principal. O que falar sobre a proteção da Sampradaya? Nós queremos proteger o interesse minúsculo. Tais pessoas serão punidas, que em tempo incalculável, eles não vão conseguir cobrir, pagar. Eles caem de tal maneira, quem faz isso cai de tal maneira, que o tempo que demora para eles saírem de lá é quase infinito. Eles caem num nível tão infinito que eles não conseguem se recobrar. Deixe que eles façam o que eles querem, coletem dinheiro, desfrutem as mulheres. Por que, que nós vamos ficar preocupados? Faça seu... Seu trabalho, cante o Harinama, dê aula para poucas pessoas, não, não importa. Quem, quem imagina que o mundo inteiro vai escutar esse Siddhanta, um Siddhanta assim tão puro? Eu não sou tolo achar que o mundo inteiro vai vir aqui, que milhares de pessoas vão vir aqui escutar isso aqui que eu estou dizendo. Eles não têm sorte o suficiente, eles não têm Sukriti, as pessoas têm má sorte, eles não querem digerir. Eles têm desinteria se eles vão tentar digerir o que eu estou dizendo, esse tipo de Harikata. Então é bom que eles fiquem longe. Eu oro para o Senhor. Senhor, arranja a situação de tal maneira que os trapaceiros fiquem longe de mim. Eu não quero olhar para eles. Eu não quero olhar para trapaceiros até o último momento da minha vida. Deixe que as pessoas digam o que elas quiserem, que o Shambhava é, é mal, que ele está criticando, que ele é um caído. Ok, então eu sou um caído. O que eu estou fazendo é pela bênção de Prabupada, de meu Guru Maharaj. Deixe que eles falem o que eles quiserem. Eu não tenho nada a ver com isso, disse Shambhava. Então, Bhagavan Sri Krishna disse. Você tem que carregar a minha ordem. Se você não tem. Se não existe um representante no mundo material que haja como um acharya que possa mostrar na escuridão de Tama, da ignorância de Maya alguém precisa mostrar o brilho da verdade como uma tocha e é você que vai ficar. Você vai ter que ficar e não chore, ele diz para o Eu estarei com você, mas eu vou abandonar o mundo material porque o meu dever acabou. Mas o seu ainda está de pé. A razão pela qual eu vim nesse mundo material acabou. Está se encerrando. O que eu vou fazer aqui, eu não sei nada, Respondeu Udava. Eu não, tenho, eu não tenho nada, eu não tenho propriedades, eu não tenho conhecimento, eu não tenho nada, como o Prabhupada disse, respondeu quando o Guru Varga se manifestou para ele, você vai ter que pregar, disse o Guru Varga, os Goswami se manifestaram para Bhaktisiddhanta. disseram você vai ter que pregar, ele falou, não tenho nada, eu não tenho lugar, eu não tenho dinheiro, eu não, tenho, eu não conheço ninguém. A mesma coisa que Krishna diz para a Udhava, Udhava, você vai ter que pregar. Você já viu uma árvore de sândalo? Ela está enrolada cheia de cobras. Existem no sul da Índia, a árvore de sândalo é uma árvore sagrada, muito especial. E as cobras ficam todas em volta dela. E ela não é uma árvore, ela não faz nada. Né? Ela não é uma árvore comum. Ela fica só ali de pé. Mas o cheiro do, do, do sândalo, ele, ele emite um perfume que atravessa o ar e nos dá uma benção. Ele não faz nada. As cobras sentem o cheiro do chandana e elas ficam enroladas ali. E você vai agir como uma árvore de chandan, como uma árvore de sândalo. Só de você ficar aqui, as pessoas serão atraídas. Se o sábio está no mundo, ele, é, ele já é suficiente, ele não precisa sair e viajar. O caráter dele, o comportamento dele, o bhajana dele, já é uma pregação. Como o bhajana de Shilagora Kishoradas Babaji Maharaj, é mais do que suficiente. Shilagora Kishoradas Babaji Maharaj, era o pregador mais importante. E ele não Se saía. das Babaji Maharaja era iletrado, vivia na, ele na ele beira do Ganges. Bhaktinoda Thakur nunca foi para o estrangeiro, Grupo Sanatana, nunca foram para o mundo, saíram pelo mundo. E eles são os pregadores mais principais. Eles emanaram esse conhecimento. Você não consegue entender o que é a pregação verdadeira. Somente através do poder do canto dos santos nomes, a sua ética, o seu comportamento, o seu amor pelo Senhor, ele se irradia automaticamente. Eu estou falando aqui, e existe uma tecnologia avançada e o som está indo, e, e através dos, uh, uh, da internet está indo pelo mundo. Como Haridas Thakur, por exemplo, 550 anos atrás, falava das últimas tecnologias, das tecnologias mais modernas. Ele, ele, seus passatempos são de 550 anos atrás. Eu vou explicar sobre isso. Oh Prabhu, quando você fala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Hare, Ram, Hare, Ram, Hare Hare. Esse som, essa vibração sonora, está sendo propagada por toda a criação, ele diz para narrar para E nós sabemos que isso é real através da tecnologia. Nós sabemos ah, que o som pode se propagar. Que eu digo algo, essa propagação sonora acontece. Então, existem tecnologias que capturam o som, mas o coração dos Vaishnavas é mais sofisticado do que essa tecnologia. Haridas Thakur aponta para isso, o fato de que Mahaprabhu estivesse aqui pronunciando o canto dos santos nomes, essa propagação iria abençoar todo o universo, toda a criação. Quando você canta os santos nomes, o som vai, né? ele vai tocar as pedras, vai tocar as montanhas, ele vai entrar na água. O canto dos santos nomes pronunciados por Chaitanya Mahaprabhu abençoava tudo dava mangal, bênção, auspiciosidade a toda a criação. Muito bem, Krishna diz para Udhava-idhava, não se preocupe, a sua pregação será automática. E, mas ele respondeu, mas eu não tenho filosofia. Krishna diz, bem, a sua presença, somente a sua presença será mais do que suficiente. Você é como a árvore de sândalo, ela não precisa caminhar o perfume é, tocado, que o, do ar que toca ela, espalha o perfume por toda a floresta, por todo lugar. Krishna vai dizer, bom, e se você acha que você tem algum conhecimento, que você precisa de conhecimento, eu acho que você é uma, um homem muito sábio, você tem muito conhecimento. Nem nos planetas celestiais tem alguém como você, Udhava. Não existe um pandita, um sábio como você, nem no céu, ou seja, nem nos planetas celestiais. Mas se você acha que você não tem conhecimento, sente-se então que eu vou lhe dar o segredo do Bhagavata Dharma, do conhecimento eterno, a função eterna, a religião eterna, o segredo do Bhagavata Tatva Vigyana, a realização da verdade transcendental. Na verdade é devocional. Yudava se prepara e faz perguntas muito humildes. Ele como um mendigo de rua. Ele diz, Prabhu, eu não tenho conhecimento, eu não sei nada. Como eu vou ajudar as pessoas a cortar maya? Você está expressando esse humor humilde, esse sentimento de humildade. Mas não existem pessoas igual a você, nem nos planetas celestiais. Sente-se, porém, se você quer ouvir algo. Yudhava estava chorando pesadamente, porque ele ia perder o Senhor Supremo. É em Krishna, Bhagavan vai embora, ele não vai ficar aqui comigo, eu nunca fiquei sem Krishna. Eles nasceram na mesma época, eles são primos. É? Então, eu vou ter que obedecê-lo. Udhava é um saca né? é um amigo de Krishna. Quando Sri Krishna vai falar sobre o bhagavad um conhecimento muito secreto. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Maitreya Muni. Você já ouviu falar em Maitreya? pelo desejo do Senhor, Senhor Supremo. Maitreya é um nome védico. Alguns munis se chamavam Maitreya, e um específico Maitreya estava vivo quando Krishna estava aqui. Então, quando uh, Udava estava sentado, Maitreya vem até ali e se senta. Eu tenho o direito de ouvir o que você vai falar, diz Maitreya. Posso ouvir o seu conselho? Sim. Diz, Diz Krishna a Maitreya, então os dois se sentaram, mas principalmente Krishna falava com Udhava. Maitreya estava do lado. Não existe tanta indicação do fato de que Maitreya faça perguntas. Está só escrito que ele estava ali, quem conversava porém era Udhava e Krishna. Udhava põe uma pergunta depois da outra. Porque Udhava era mais elevado que Maitreya, então Maitreya escutou as perguntas em vez de perguntar. Perguntas lindíssimas, perfeitas. Oh Maharaj, diz Shambhava ele está chamando os ouvintes de Maharaj, ah, no caso. Ah, você pode, res... ali nessa conversa, todos os mistérios da vida são revelados, todas as respostas. É por isso que nós decidimos que Shamdas Babaji Maharaj diz, eu decidi, ele diz, ele decidiu dar essas aulas. Porque depois de ouvir isso, de ouvir esse diálogo, não existe resíduo, somente prema e amor se manifestam. Nenhuma questão pode estar, pode, pode acontecer, pode, nenhuma dúvida pode permanecer. Propada Bhaktisiddhanta vai dizer muitas vezes, se alguém vai ouvir o Bhagavatam, Propada Bhaktisiddhanta vai dizer: se alguém vai ouvir o Bhagavatam, ok, sob guia. Um devoto não pode ler o Bhagavatam. Se você não, não é Bhagavata. se você não é devoto, você não pode yeah, ler o Bhagavatam, o livro sobre a devoção. A realização só acontece no coração do Mahabhagavata. Então, o Senhor Supremo, ele vai arranjar algum segredo, um, um conhecimento secreto, ele vai abrir conhecimento secreto. As pessoas comuns não conseguem entender. Então, no dia 20 de agosto, houve um defeito de, de uma gravação. E ela não foi editada desde o dia 20 de agosto. Não precisa nem editar o Harikata. Maharaj está contando que durante seis semanas, ele discutiu um verso do Bhagavad Gita, do capítulo 18. o Verso 64, do 18º capítulo, o Maharaj discutiu durante seis semanas ininterruptas, porque o Senhor Supremo queria mostrar para quem nós podemos dar Bhagavat Tatva Quem pode ouvir? Qualquer pessoa pode usar isso e uh, uh, usar isso de maneira negativa, nós não podemos dar o conhecimento eterno para qualquer pessoa, para pessoas insinceras. Então, Maharaj, uh, na verdade, já estava preparando os conteúdos desse verso antes, ele está dizendo, mas pelo menos por seis semanas ele, ele, ele, ele uh, discutiu esse verso. Essa aula Maharaj deu em hindi, mas seria muito bom podermos traduzi-la em inglês. As aulas sobre o Bhagavad Gita Maharaj dá em hindi. Srila Prabhupada Bhaksidanta costumava dizer se alguém ouve o Bhagavatam de um verdadeiro Bhagavatar até o novo, nono canto, antes de entrar no décimo canto eles precisam realizar algo algo muito especial, sem essa realização, se quiserem entrar no décimo canto, O Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer que mesmo o Balak Balaklila, as, as, as, um, os passatempos infantis de Krishna, como bebê, você, poderia, você tinha que é, você não pode ouvir com facilidade, você precisa se preparar mesmo para ouvir os primeiros passatempos de Krishna, qualquer passatempo, não são só os passatempos de Krishna e das Gopis. Depois de ouvir o décimo canto, se você não ouvir o décimo primeiro canto, todo o seu estudo do Bhagavatam vai por água abaixo. Mesmo, vamos supor que você estude até o nono canto e depois o décimo canto. Se você para e não ouve o décimo primeiro canto, todo o seu, o seu estudo do Bhagavatam vai por água abaixo, é inútil. É por isso que nós estamos discutindo, Maharaj disse que com a ajuda de Prabhupada Bhaksidanta e Bhaktivedanta Thakur, ele vai uh, uh, discutir os pontos principais do do 11 primeiro canto, desse diálogo entre Udava e Krishna, que ocorre no 11 primeiro canto, que não deve ser lido antes da hora, mas é o décimo canto que é proibido, não é? Maharaj, pela sua misericórdia e pela misericórdia de Bhaktisiddhanta, está é, nos oferecendo uma interpretação deste último é, é, de diálogo entre Udava e Krishna. Então, por isso, nós devemos escutá-la.